E aí, galera, beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, tá um calor que você não tem noção Não sei se na sua cidade está quente E o negócio é o seguinte, eu não ia gravar esse vídeo, mas eu tive que gravar eu Fui obrigado a gravar pra não ficar sem vídeo no canal Bom, o negócio é o seguinte, é aquela missão em que o Trevor descobre que Quem tá enterrado no lugar do Michael é o Brad, certo? Ou seja, eles têm essa tretazinha aí e esse vídeo é basicamente um vídeo remasterizado, segundo o criador em 8K. Talvez, não sei, a gente não sabe. Será a resolução do GTA 6, o Playstation 5, o Xbox One 2, Xbox 2, não sei como é que vai ser o nome. O próximo, mas acredito que terá uns gráficos bem legais. Eu sinceramente não sei se... No vídeo em que eu tô postando no canal, ele está com a mesma qualidade gráfica, eu não sei. Então eu vou deixar o vídeo original na descrição, pra você quiser acompanhar lá o canal do cara que consegue fazer o GTA assim. É, porque eu, eu falei que eu ia gravar o tipo de vídeo, que às vezes eu demoro um tempinho, tá? Eu fico tempo ali decidindo, ou às vezes entro no GTA, instala uma coisa e não dá certo, aí fica tudo certinho pra gravar e demora um tempo. Quem me acompanha no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá galera, não é nada aí, se você acompanha o canal, me seguir lá no Instagram, eu, eu confesso pra vocês que não dá pra responder todo mundo, mas eu tenho que conversar com uma galera ali, é, de alguns assuntos no momento, e se você não segue, segue lá, mas eu fiz uma tato galera, ó, essa que eu já tinha, a caveira pirata que eu já tinha, não sei se vocês estão me vendo aí. E aí eu fiz aqui, ó. Lá no Instagram você vai conseguir ver melhor. Que é um polvo, uma âncora, é um tema pirata que eu vou fazer pra fechar essa parte do braço. Aqui eu vou fazer também um baú ou alguma coisa relacionada a tema pirata. E eu fiz um polvo, né, com bagulho de água e tal, não sei o que, de mar, caramba. É a âncora que eu fiz o um barco. E, cara, eu a, como vocês estão vendo aqui, ó. Tô nem... <risos> <risos> nem ligando pro vídeo aí, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, meu cotovelo. A tatu pegou no cotovelo, mano. Quem fez tatuagem sabe que o cotovelo é tenso. Então, eu não tô podendo encostar o braço na mesa, galera. Então, tô conseguindo jogar aqui. Eu uso teclado e mouse pra jogar o GTA, não uso controle. E. Pra mim, olha aí esses gráficos, mano. Isso é louco. Essa Ferrari. Como é que é o nome? Lá, Ferrari, né? Olha os gráficos, mano. Que tá animal, mano. Que isso, cara. Então, eu não tô podendo encostar. Porque pegou bem no cotovelo a tatu, mano. Então, uns dias eu vou ficar aí sem encostar. Eu poderia colocar um plástico aqui. Mas, vai ficar esfregando. Mexendo o braço pra lá e pra cá. É meio chatinho. É, talvez amanhã eu já grava algum vídeo, beleza? Ou na segunda-feira. Mas, é isso aí. Então, se vocês me seguem. É o barulho do tiro? Dando pra ver aí? Essa tatuagem aqui vai ter que dar um retoque nela. Ela tá bem apagadinha. Aí. Tá da hora. para hora que fechar tudo vai ficar insano. E é isso aí, galera. Olha os gráficos. Mano, eu, eu, eu coloquei esse vídeo porque eu fui impressionado com a parte... Quando eles estão lá em Northampton. Da, da neve. Mano, vocês vão ver, cara. Assista até o final. É, que tá bem legal essa missão. Eu não sei se eu vou... Acho que eu vou deixar a missão até o final. Mas olha isso, mano! Insano, né? Vamos ver a parte agora lá da Northampton. Dá uma olhada. Olha isso, velho. Olha isso, que coisa linda, mano. Olha isso, galera cara tá animal, maluco. Eu não sei se é uma chuva com uma neve. Parece uma chuva, né? Parecendo uma chuva. É, realmente, ele deixou a chuva. Porque neve é uma chuva congelada, não é? Ou não? É ou não é? É ou não é? Caraca, moleque. Que coisa sinistra, velho. Eu vou assistir até a parte onde eles enterram lá, e depois o restante vocês já sabem, né? Ó, a parte onde ele chega, onde tá o Trevor desenterrando o cara lá. Olha isso, mano. Ah, e esse GTA aí tá rodando numa RTX 2... 1.000... Mil... 2.080 Ti. Acho que tá em SLI, se não me engano o cara tem tá duas. Olha o céu estrelado lá, mano. Ficou um barulhinho aí, é porque o ventilador tá aqui em cima de mim, cara. Não tem um ar aqui. Ó, a parte onde o Trevor tá... Tá desenterrando ali o, o Brad. Saudade da época que eu fazia vídeo ressuscitando ele e tal. Ó. Oh. O azul tá bem estourado, dá pra ver. olha lá. Ó. O azul tá bem estourado. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long gonna keep lying for? Mikey, huh? When's it gonna stop? Cara, o, o Trevor tá parecendo aquele ator que fez o. essa, essa Aquele ator que fez o. Do Verde no primeiro filme do Homem-Aranha? Eu esqueci o nome dele, ele tá até no Beyond Souls também. Esqueci o nome do ator. Parecido, ele tem um queixo mais, sei lá, mais. Coisado, mas parece, velho, um pouquinho, parece? O cara que fez o, o ator. Olha ah lá, ó. Vídeo especial de Halloween. Ah, moleque. Vídeo especial de Halloween. Olha lá o Brad. Caraca, moleque. Erraram o Brad no lugar dele. Como Bom, é isso aí, galera. Comenta aí se você acha que vai ser assim ou não. E se você não me segue, segue lá. Beleza, eu tento. Tu... A tu ficou louca hein, mano. Quando eu dar uma pintada nessa aqui vai ficar bem louca mesmo. Pintada não, né, que eu sempre faço preto e cinza, eu não gosto de tatuagem colorida. Mas uma retoque. E é isso. Tô deixando vocês aí com o um pedacinho final aí dessa missão. E gostou? Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral praxe. Até uma próxima. E fui! Eu, eu Boyfriend? Motherfucker. You're going to